Casas diferentes, alguns animais como o jabuti, o caranguejo eremita e o caracol levam suas casas nas costas. As pessoas habitam muitos tipos diferentes de moradias, por exemplo, casas terras, sobrados, cabanas, palafitas, castelos, apartamentos, barracas, trailers. Em que tipo de moradia você habita? Você já parou para observar a forma das casas em sua cidade? Existem casas quadradas e retangulares, mas também há casas redondas e triangulares. Observe à frente uma oca construída por indígenas. Que formato ela tem? Você consegue encontrar formas geométricas nelas? Você sabia que alguns artistas se inspiram em casas para desenvolver seus trabalhos? Observe esta imagem de um iglu, tipo de moradia construída pelos inuites. Os artistas Mario Mers e Nicolas Munro criaram obras inspiradas nos iglus. E agora, que tal desenhar uma casa em que tudo seja arredondado? Paredes, portas, janelas e móveis. Esse é o exercício de hoje.